Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? É, hoje eu vim tirar algumas dúvidas do, do pessoal aqui do canal também, e que está chegando agora De como eu faço minha massa para modelar os artesanatos, certo? Que é de areia com cimento, e tudo peneirado, certo? Aqui eu tenho um pote ó, de 500, dessas aqui de, de, de margarina, de cimento peneirado, um pote certo com mais um pote de 500 também de areia peneirada nessas peneiras aqui ó de cozinha aqui eu só uso para artesanato mesmo aí aqui ó vamos misturar bem isso aqui aí aqui eu tenho um copo de 150 ML, certo? Que já tá ó, com essa água aqui que eu uso, com cola dentro, certo? Aí vamos aqui adicionando uns poucos. Coloquei já um copo. Aí agora vamos misturando, tá aqui. Coloquei okay, só três dedos de água ó, com cola e vamos mexendo de novo, nesse momento aqui já dá para ir na mão, pessoal o segredo da massa é sovar bem, certo? Vamos só aqui, ó. Vamos olhar só os dedinhos, as pontas de dedo. Contar assim, ó. Desgrudando aqui porque já tá boa. Aqui, ó. Certo? É aqui, ó. Já pode modelar. O que a gente quiser. Então aqui eu usei é, dois copos desses aqui de 150, é, um copo, ainda sobrou mais um pouquinho aqui ó, de água com cola, ok? Então para quem já gostou desse passo a passo aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, deixa um joinha, certo? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também, para ajudar o nosso canal a crescer, comente lá embaixo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Beijo.